Olá tudo bem com você? Bem-vindo à disciplina Monografia, que é ofertada no oitavo período do curso Licenciatura em Informática a Distância. Estamos felizes em ter você como aprendiz no nosso curso. Meu nome é Cristiano da Silveira Colombo e sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo no campus Cachoeiro de Itapemirim, onde atuo nos cursos técnicos em Informática e no Bacharelado em Sistemas de Informação. No IFES Cachoeiro, ministro aulas nas disciplinas da área de Programação, além de ser o coordenador do projeto de xadrez do campus. Pesquiso sobre metodologias para melhoria do aprendizado nas disciplinas de programação e também sobre os benefícios cognitivos promovidos pela prática do xadrez. Tenho interesse também pelos estudos que relacionam a prática de jogos de um modo geral para o processo de ensino-aprendizagem. Na disciplina de monografia, você compreenderá como é desenvolvido um trabalho científico, conhecendo cada etapa deste processo.